Salve galera, a gente vai enfrentar o quebrador agora então Como já havia falado no último episódio é... A gente havia parado aqui nos destroços do avião Pra enfrentar o quebrador Só que cara, pra enfrentar esse cara é embaçado mano, Porque ele é difícil, tá ligado? É difícil matar ele you love us, caramba, bichão você é louco você é bruto, meu Deus, cara esse cara é chato de matar, hein Зигурь! Aqui, enfim, agora dá para fabricar um molotov, pelo menos. Será vem? Deixa eu ver se ele vem pra cá. Então vem aqui, ó. Cara. Jesus Cristo. Aleluia! Consegui, galera. Aleluia. Demorou, mas conseguimos. Galera, eu vou pular o... a parte aí, porque eu demorei mais de uma hora para passar esse cara. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu gastei bala, eu gastei um monte de coisa aqui, mano. Eu vou até olhar de novo aqui para ver tudo que eu tenho aqui para pegar. Deixa eu só dar uma olhada aqui uma coisa. Não, beleza, tá? Tá rodando na boa. Fechou. Aí, aí. Firmeza. Caramba, pessoal. Que trampo que deu isso daqui, hein? Mererê. Passar esse cara aqui foi zica, mano. Sem sacanagem, velho. Só que eu vi que se atirasse na cabeça dele dava mais dano Mas o problema é com aquela arma ali Tipo, conseguir atirar na cabeça Da criança É mó embaçado com aquela arma ali Ela é boa, mas Não pra isso Tá ah. Pegar aqui. Fechou. Deixa eu ver, cara. Eu preciso... Pegar os itens que tem aqui, né, cara. E abastecer meu estoque, porque... Tô ferradão de... Ah, tem uma garrafa aqui, ó. Aí, beleza. Fechou. O que, que tem aqui na não, armadilha? Não, pra mim não serve. Perosene. Fazer molotov. Queimei todos meus molotovs nesse filha da mãe. Bom, cara. Vamos subir aqui, né? Tá bom já, acho que não vai ter mais nada quase pra pegar, então vamos embora. Caramba, hein? Esse vídeo aqui foi triste pra conseguir, hein? Só que vai dar um jeito nele. E aí a gente vai subir pro norte como ele queria. Ai ai. Cara, que trampo, mano. Que trampo. Vamos rodar de novo então até o lago. Tamo aí, tamo aí, tamo aí na atividade. E aí, Rick? É o Dick. Uh, o sinal tá fraco, eu não consigo te ouvir. Dick, onde você tá? Eu preciso arranjar... Nossa, cara! Eu não tenho tempo para isso agora. Nossa, mano! Ah, eu sabia que... O cara ia me pegar aqui, mano. Uns filha da mãe mesmo. Vai, vai, vai, acelera, acelera e vaza Acelera e vaza daqui, filhão Some Nossa Cara Esse quebrador deu o trampo, mano Você é louco Caramba, velho Será que é o chefão mais difícil ou tem mais difícil que ele? Se tiver mais difícil que ele, tô ferrado. Se levei uma hora pra vencer isso daqui, velho. Vou umas duas vencer os, os outros. Atrás dele. Você? E você? Subam a estrada e não deixem que eles voltem. Agora! Você achou? O que tinha sobrado, sim. O que tinha sobrado? Ei, eu vi tiros. O que aconteceu? Tivemos problemas com alguns reapers, mas eu já resolvi. Você resolveu o quê? Uau! Eu já devia saber. Devia saber o quê? Nossa, Rick, quem cuida da segurança aqui? Sabe que eu me pergunto isso todo santo dia. Terminei por aqui. Beleza. Tá fazendo o quê por aqui? Fazendo o quê, Dick? me disse para te buscar. Por quê? Peraí, só um pouquinho. O Boozer tá Eu bem. Eu não sei. Temos que ir. Galera, vamos ficando por buzzer. aqui com o vídeo de hoje, beleza? Valeu se você chegou até aqui, mano. E se você curtiu o vídeo aí, dá o teu like aí, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Esse quebrador foi difícil pra caramba pra vencer ele, cara. Mas conseguimos, beleza? Bom, se quiser me segue nas redes sociais, estou passando aqui embaixo também. Inclusive lá no Instagram Tá rolando uma promoção, lá, um, na verdade um sorteio que eu vou fazer do FIFA 21. Então se você quiser participar, me segue lá, veja as regras e se quiser participa, beleza galera? Eu vou ficando por aqui, valeu pela sua presença e até mais e fui!